Bom, legal. Pelo que eu estou vendo aqui, já estamos entrando no ar, ao vivo, nessa live, pela página do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, aguardando aí que o pessoal vai entrando na live para dar um feedback sobre o som e a imagem. Como já é tradicional, hoje, antes de, de apresentar o nosso convidado e introduzir ao tema, vou fazer aqui... Vou dar alguns recados, passar alguns informes, enquanto o pessoal vai entrando na live. Quem está chegando aí, por gentileza, ajudem a compartilhar esse link para que ele chegue ao maior número de pessoas. Em especial nos grupos aí, né? Grupos de, de Face, de Zap, da educação, da saúde. É importante que chegue no maior número de pessoas possível e a gente conta com vocês. A Marta já está dando um toque que está entrando aqui. A gente pede para todo mundo que está acompanhando, por gentileza, é, deem um feedback aí de como está o som e a imagem, tá? Se tiver com algum problema, nos avisem. A sugestão que a gente faz para todos que estão é, acompanhando é que é, acompanhem com um fone de ouvido, principalmente quem tiver no celular, né? Quem tiver no computador, talvez não seja necessário, mas quem tiver no celular, o fone de ouvido melhora bastante o, o áudio para poder acompanhar a nossa transmissão. Ok, Bom, é, primeiro alguns informes, o Centro Cultural Esperança Vermelha continua funcionando, mesmo nesse período de é, pandemia, né, as nossas atividades não cessaram, a gente está fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer virtualmente, não está não, não acontecendo atividade presencial como acontecia no passado, é, mas as atividades elas seguem, nossos cursos, por exemplo, continuam acontecendo. Então, esse ano, já temos alguns cursos programados e tem outros que estão no forno, né? Para o mês que vem, já, a gente tem dois cursos que vão começar. Um deles é, trata da, da história e dos desafios do SUS, é um curso é, que tem muito a ver com o pessoal que vai estar acompanhando essa live de hoje. Fica o nosso convite para que façam a inscrição, se matriculem e que acompanhem a Paulinha, que está nos acompanhando aqui também e nos ajudando com o suporte técnico. A Paula vai postar daqui a pouco o número da conta do CCV aí na nossa caixinha de comentários, tá? Então, quem puder contribuir, tá aí o número do, da agência, o banco, e, e tem também uma chave PIX, que é, na verdade, o nosso CNPJ, né? 27, 430, 956, 1000 ao contrário, 80%. É a chave PIX do CCV. Se você quiser, você pode fazer via TED ou DOC na transferência para nossa conta, ou então, através do PIX, que é mais prático, é, mandar sua contribuição para a gente. A gente agradece muito, tá bom? É, a Paula acabou de postar aí na caixa de comentários as informações que eu citei aqui. Então, quem puder, contribua, porque a gente continua tendo conta para pagar de luz, sim, sim. de água, de energia elétrica, né? De, de internet, enfim, e o aluguel, que é a nossa maior despesa, sendo que a gente não pode fazer as atividades que a gente arrecadava recursos, como a aventura gastronômica, né, o sebo, o bazar, o brechó, ficam bastante prejudicados. Então, a gente pede para que vocês continuem contribuindo, porque é dessa forma que a gente mantém o CCV funcionando. Tá? aí a chave Pix do CCV na tela e tá na caixa de comentários também, tá? É, obrigado, Paula, sempre no suporte aqui das nossas lives. É, então, como eu dizia, além desse curso é, de História e Desafios, Perspectivas do SUS, um tema atualíssimo, né? Com tudo que a gente está vivendo. Tem também um curso de História da África, esse é um curso mais tradicional, já é a quinta edição, e todo ano fica a gente de fora. Esse ano, se você correr, você consegue fazer a sua matrícula e participar. É, lembrando que agora, por ser virtual, tem gente do Brasil todo participando. Isso vai enriquecer a turma. É, por um lado, é triste a gente não poder fazer as aulas presencialmente, né? Por outro lado, tem essa riqueza de, de ter inscrições do, do Brasil todo. Então, isso vai ser bem interessante. Corre fazer sua inscrição. É, a dica para quem quiser participar dos cursos é que visite o nosso site, ccev.org.br o site do CCV tem toda a nossa programação de cursos lá. Você entra e, a partir do nosso site, você consegue ver os cronogramas, o nome dos professores que vão dar aula, acompanhar é, a, as datas da, das aulas, está tudo lá, tá? E a gente pede uma contribuição também, que não é mensalidade do, do curso, os professores não são remunerados, eles são voluntários, e, mas a contribuição ajuda a manter o CCV funcionando, tá? Tá? Quem não puder, não tiver recurso para contribuir, não deixe de fazer o curso por conta disso. Entre em contato com a gente, fala comigo no privado, pelo Face, pelo zap, por onde você conseguir me, me alcançar, ou deixa uma mensagem, manda um e-mail para o CCV e a gente dá para negociar, tá? A gente não deixa ninguém de fora por conta é, dessa contribuição, que é uma contribuição pequena, é né, mais para manutenção do nosso espaço mesmo, tá bom? Agora, se você puder contribuir, a gente agradece. A Wanda já está a posse, dizendo um boa noite aqui. Vou colocar aqui também o site do CCV para quem quiser acompanhar. Está ok? Estamos planejando aí também uma forma de fazer aventura gastronômica dentro dos limites possíveis. É, na, na, nesse momento que nós estamos vivendo, né, na quarentena, talvez com entrega delivery, estamos tentando ver... Que, qual a possibilidade aí da gente fazer uma aventura gastronômica sem que ela seja presencial nos moldes como acontecia antes da, do coronavírus, né? E em breve terei notícias sobre isso. Mais uma vez, antes de apresentar meu convidado de hoje, é, a gente pede para que compartilhem essa live, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, no Zap, nos grupos de Facebook, Tá bom? E, e a gente quem quiser fazer perguntas durante a live escreva sua pergunta a gente vai colocando aqui na nossa nos nossos na, na nossa tela e a gente faz um bloco de leitura de perguntas daqui a pouco tá tem uma fala inicial e depois a gente responde algumas perguntas aí bom tema de hoje é um tema bastante polêmico né é, tem gerado discussões acaloradas é, entre Mães, pais de, de alunos, entre professores, gestores, e governo, e, enfim. Tem muitas perspectivas, muitos pontos de vista, e tem, tem muitos lugares de onde se pode se, se debruçar sobre esse tema, né? E, desde já, a gente já vai avisar. Nós, nós como a gente não, não tem nem tempo, nem condições técnicas hoje de fazer uma live grande, com um número grande de, de pessoas, então, inicialmente, nós vamos convidar uma, uma pessoa que é de uma das áreas envolvidas né, nessa discussão, né? Uma, da, uma das áreas estratégicas. Mas isso não significa é, que a gente não não vá levar em consideração ou convidar também em outros momentos outros profissionais de outras áreas, né? da educação, por exemplo. Então, a gente vai voltar a discutir esse tema no futuro. Nós já fizemos lives aqui com profissionais da educação tratando desse tema, lá atrás, quando a gente estava discutindo se voltava ou não as aulas no ano passado, tá? Então é isso, a gente tenta variar para ter perspectivas diversas sobre o tema. Hoje, o nosso convidado é o Roberto Marden, que é médico pediatra, é, sanitarista, e é também coordenador da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, tá? Então, é uma, uma pessoa que a gente convidou para estar tá aqui, Ele, não é a primeira vez dele na nossa roda, já teve em, em outras discussões, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre se é seguro ou não voltar às aulas nesse momento que a gente está vivendo agora, depois do que aconteceu em Manaus, e tentando entender também um pouco o que está acontecendo aqui na cidade de Campinas e na região de Campinas, é, a gente sabe já com ocupação de, de 100% dos leitos, né? Então, é isso, tá? Nós vamos começar aqui. Roberto, é, uma boa noite para você, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e fique à vontade para fazer uso da palavra. Tá, boa noite, Adriano, boa noite a todos e todas. É, só antes de começar o tema... É, eu vou estar no curso que você anunciou aí do, da história do SUS. Eu, a Nayara e a Carminha que estamos organizando e eu vou dar algumas aulas lá no curso. Eu espero que essa live não seja uma propaganda negativa. Ih, é chato! Não vou de fazer esse curso. Agora, agora que vai chover de inscrição. Não, não. Eu espero que não funcione tão como propaganda negativa. Mas vamos lá. Legal. Então, assim, é, com muito prazer, que eu estou mais uma vez aqui no Centro Cultural, como você já disse, na Esperança Vermelha, tá esperando contribuir muito com esse tema, que é da maior relevância nesse momento, como você mesmo já disse. É, a pandemia de coronavírus, na minha opinião, escancarou que não temos saída enquanto perdurar o capitalismo, principalmente com essa forma de capitalismo neoliberal que se transforma, se traduz na necro política, e que o país vai sumindo cada vez mais. Vemos a história da Petrobras, e como é que está isso? Então, eu diria que a esperança é cada vez mais vermelha. Fora disso, barbárie, não tem a menor dúvida. Entrando no tema, eu vou apresentar os dados da pandemia no, no Brasil, sobretudo em Campinas, e mostrar que, do ponto de vista epidemiológico, por que, que eu sou contrário, já vou afirmando, a abertura de escolas nesse momento. Eu gostaria de começar falando que eu tenho parentes que trabalham na educação e sou avô de uma criança que vai para o segundo ano fundamental nesse ano, saiu do primeiro ano e está indo para o segundo. E tanto as minhas parentes quanto eu, gostaria de dizer isso, gostaríamos muito que as escolas estivessem abertas. Elas me dizem o tempo todo estar com saudades da presença da, das crianças. Dizem que fazer trabalho remoto é cansativo, pouco prazeroso e pouco produtivo sente que as crianças aprendem pouco, isso quando podem participar. Nós temos que lembrar ainda que grande parte das crianças do Brasil, de Campinas, não tem acesso à internet, a equipamentos que permitam ter aula remota. E pelo que eu li, pelo que eu tenho ouvido, o apoio dos governantes aqui de Campinas, de outros lugares inclusive, é, foi muito pequeno, nunca foi distribuído tablets em número suficiente, nunca foi discutir, é, distribuído chips em número suficiente, e sem contar na qualidade da internet, nos bairros mais distantes e nos bairros mais pobres. É, só que eu prezo muito a minha vida, a vida da minha companheira, a vida do meu neto, de tal maneira que até o momento eu não permitia a volta dele à sala de aula, ele é de escola particular e já voltou, voltaram as aulas dele, mas eu não permiti. Por quê? Porque eu tenho certeza que é maior o risco das pessoas às aulas presenciais do que a perda do conteúdo escolar. Vou fazer um parênteses aqui, que eu considero bastante importante. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que não, não podem mais ficar sem aula. É, ou dito de outra maneira, que os professores precisam voltar a trabalhar. Olha, para mim, isso é fala de quem não conhece o sistema escolar de Campinas. Ou do Brasil. É bom deixar claro que os professores nunca pararam de trabalhar. As crianças nunca deixaram de ter aula, ainda que aulas remotas. É, e do que eu tenho acompanhado, inclusive tentando ajudar meu neto, são muito mais trabalhosas do que as aulas presenciais. Então, assim, os negacionistas da pandemia, principalmente, reduzem como se nada tivesse acontecido nesse período em que as aulas presenciais deixaram de existir, mas as aulas remotas aconteceram. Então, sim, como avô, eu gostaria muito que o Luizinho estivesse lá na escola, com seus coleguinhas, com alguém com mais competência que eu para ajudá-lo, ensiná-lo, com um professor, uma professora, alguém que pudesse ensinar, ler, escrever, ensinar geografia, ensinar história, enfim. Mas eu tenho muito medo das consequências para ele, para mim, para minha companheira, ambos idosos e do grupo de, de risco, não queremos correr risco. É, nós da saúde, para proteger as pessoas, as comunidades, trabalhamos muito com o um conceito, que é o conceito da, da prevenção, da, do cuidado antes que as coisas aconteçam. Então, neste caso, a gente usa muita evidência. Se tem risco, ainda que não saibamos quais são esses riscos, é melhor evitá-los. E eu não tenho a menor dúvida que esse é o momento que a escola vive. Alguém tem dúvida que a escola é um lugar de risco? Eu não tenho, vou tentar demonstrar isso aqui. Tá certo? Então, como eu estou dizendo, eu adoraria que meu filho tivesse, meu netinho tivesse na escola, mas não é o caso. Tá certo? É, a escola, nesse momento atual, do meu ponto de vista, é um lugar de risco. Vamos demonstrar isso, ou pelo menos tentar demonstrar que a escola, nesse momento, é um lugar de risco. A pandemia no Brasil, até esse momento, está descontrolada num processo de recrudescimento. Eles veem isso nos jornais todos os dias, vamos dar número. A média imóvel de casos no Brasil subiu até 28 de julho, quando atingiu um pico de 46 mil casos. Ficou nesse patamar, um dos maiores do mundo, pedia apenas para os Estados Unidos, durante uns dois meses, até o final de setembro começou a cair nessa época, deu uma esperança que ia conter a pandemia, que nós poderíamos voltar à normalidade, que as escolas poderiam reabrir, mas fruto da incompetência, principalmente do presidente da República, não tenho a menor dúvida disso, mas não só dele, dos nossos governantes também, no início de novembro essa pandemia começa novamente a subir, com piora imensa em meados de janeiro, e não foi por falta de avisar, essa piora em janeiro... Todos que estudavam a pandemia é, avisaram que a flexibilização do comércio e das festas do final de, de ano iria produzir esse resultado. Uma pandemia feia no meio de janeiro, e foi o que aconteceu. Deu uma pequena caída, mas no Brasil nós temos aí uma flutuação que vai de 45 a 50 mil casos, próximo do, do pico, lá no pior momento, lá em julho. Em Campinas, a mesma história nós tivemos o pico lá em julho, quando chegava a 1.080 casos por dia, é, é, é, 300 e poucos casos por dia, desculpe, cai e começa a sumir novamente a partir de novembro, tá certo? E tanto o número de casos quanto de óbito vai chegar no patamar muito alto, no Brasil e aqui em Campinas, tá certo? Que alguns denominaram o platô da incompetência, esse platô alto, tá certo? É, aqui em Campinas também, é... então, assim, como é que foi o platô em Campinas? Em julho, a média móvel de 300 casos por dia. E de óbitos? 15 óbitos no final de agosto, acho que foi o pior momento da nossa pandemia. Começou a cair a partir daí, atingiu uma média de 50, 150 casos em novembro, foi o nosso melhor momento. Com as aglomerações do final de ano, os casos começaram a subir, isso aqui em Campinas, estamos hoje com a média de 300 casos que eu medi dia 18 de fevereiro agora, então, parecendo lá os piores momentos da nossa pandemia o ano passado. Em óbitos, chegamos a 15 óbitos por dia em agosto, pior momento, caiu, chegamos a dois óbitos por dia, parecia que as coisas estavam indo bem, e voltou a piorar de novo em janeiro, final de novembro, né, até janeiro, com sete óbitos por dia, medido aqui no dia 18 de fevereiro. Um agravante, Campinas tem situação pior do que a média de São Paulo, pior que a média do Brasil, quando eu comparo casos por 100 mil habitantes. É bom deixar isso claro. Então, a gente olha para Campinas para que a situação está melhor, não é verdade. Nós estamos em uma situação proporcionalmente pior do que a média do Brasil. Por quê? Porque os nossos governantes não fizeram a lição de casa. Nossa flexibilização, nosso isolamento social sempre foi meia-boca apesar das recomendações do Conselho Municipal de Saúde. Nunca fizemos testagem massiva da população com garantia de isolamento dos contactantes. Nunca houve uma comunicação adequada, uma comunicação social adequada. Nossa comunicação foi voltada sempre para a classe média. A pandemia inteira foi conduzida voltando, olhando para a classe média e não para os pobres dessa cidade. Nós estamos apontando esses erros o tempo inteiro, e esses erros estão se repetindo nessa nova fase da pandemia. Para não me estender muito, porque não é para falar da escola, por exemplo, esse lockdown, meia boca, das 5 da das nove da manhã até as 5 da tarde. Eu brinco, diz que o, o, o vírus é igual morcego de onde ele originou. Ele faz... Ele tem hábitos noturnos, ele hiberna durante o dia e à noite ele sai para atacar. Então, sim, estamos aqui em Campinas, sem controle da pandemia, como estamos em todo o Brasil. E por incúria dos nossos governantes é que nós chegamos a essa situação. Não é culpa do vírus, não. É também, mas não é. Óbvio que o presidente da República, como já disse, é o pior, mas os erros foram cometidos por todos os nossos governantes, como eu tentei descrever. Então, agora, fazendo da vacina uma panaceia, uma vacina, o que eu acho que é mais um erro grave, uma vacina que nós não temos em número suficiente, cujo fluxo está lento, e do jeito que se prenuncia a velocidade com que ela vai, o fluxo com que ela vai, essa vacinação vai se estender por dois anos ou mais, tomara que melhore o ritmo e que essa previsão esteja errada. E nós sabemos que, enquanto não vacinar mais que 50% da população, a tendência é de aumentar a pandemia e não recortar. Então, deveríamos estar vacinando uma velocidade muito maior e muito mais pessoas, não é o que está acontecendo. É, e aqui em Campinas tem um agravante de uma vacinação centralizada que dificulta para as pessoas, dificulta principalmente para os idosos, dificulta principalmente para os pobres moradores da periferia, tá certo? Ou seja, ainda hoje, a contenção da pandemia depende muito mais de outras medidas, higiene constante da mão, isolamento social, rastreamento dos casos que nós não fazemos mais do que da vacina. Ainda estamos nesta fase. Bom, então voltemos, a, vamos falar das escolas. Em relação ao retorno das escolas, nós sabemos do preço, os professores sabem melhor do que eu, que pagamos pelo fechamento das escolas. aumento da violência doméstica, déficit de aprendizagem, aumento de transtornos psicológicos para as crianças e pais. Mas nada disso é pior do que o risco de morte de uma das crianças ou adolescente, ou que eles tragam o vírus para dentro de casa, que matem, entre aspas, alguém da família trazendo o vírus para dentro de casa, óbvio, de maneira involuntária. Então, a abertura das escolas, do meu ponto de vista, não traz risco para as crianças, muito, traz também. Nós sabemos, do ponto de vista médico, os estudos mostram isso, que as crianças têm menor risco de contágio, se bem que com essa nova variação do vírus, nova variante, isso já fica em dúvida, mas tem menos risco de contágio do que os adultos. Então, qual é o problema? É a circulação professor em contato com aluno, aluno em contato com motorista da van, e traz, vai empreendendo de casa. Então, essa circulação aumentada vai trazer risco e risco principalmente para os adultos, menos que para as crianças, mas também risco para as crianças. Então, quando a gente discute a escola, não tem que discutir só o risco para as crianças, discutir o risco para a comunidade escolar como um, um todo. Nós do Conselho estamos discutindo que a abertura da escola devia obedecer a três premissas básicas. A primeira é um controle da pandemia, e para isso precisaríamos de um indicador. O indicador que a gente acha mais adequado é o número de mortes reduzido a zero, ou muito próximo do zero, por quatro, três, quatro semanas seguidas. Aí tem uma morte aqui, outra colar, infelizmente, tá certo? Mas isso significaria controle da pandemia. O segundo é a vacinação da comunidade escolar. Se escola é serviço essencial... Para voltar à escola, deveríamos vacinar as pessoas da comunidade escolar. Alunos com mais de 18 anos, menores não, porque a vacina não foi testada, é, professores, é, os profissionais de apoio da escola, motorista de van, etc. E o terceiro protocolo adequado. Assim como inverter o papel da vacina, a impressão que eu tenho é que estou também transformando os protocolos no elemento chave para abrir a escola. Trouxeram o protocolo para o ponto inicial, eles discutem o, a existência do protocolo, se é bom ou ruim, antes de discutir a pandemia e o seu controle. Eu diria assim, ter protocolo é uma condição necessária, mas não é suficiente para abrir as escolas e garantir um retorno seguro às aulas. É, não há protocolo, por mais bem seguido que seja, que, irá, que, não, que não irá garantir que haverá segurança para as crianças, para os adultos dentro da escola uma historinha. Quando eu era estudante, eu tinha um professor que perguntava pra gente, né, a medicina segue muito protocolo. Você seguiu os protocolos? Tem uma paciente internou, você seguiu o protocolo? A gente orgulhoso Sim, seguimos. Então, corre lá, porque ele pode ter morrido, ele pode ter piorado. O que, que ele dizia com isso? Que protocolo é geral, para ele ter uma norma geral, mas a gente tem que olhar as pessoas individualmente. Eu diria, temos que olhar as escolas individualmente, e o protocolo é assim, uma norma geral, mas não posso passar o carro diante dos bois, o protocolo não pode estar na frente dessas outras regras que eu apontei, tá certo? Então, abriram as escolas, eu fiquei sabendo hoje da primeira morte de uma professora em Caçapava, a Pioesp já apresentou, se eu não me engano, mais de mil casos de professores, de, de, não professores, de gente da comunidade escolar contaminadas, em mais de 450 escolas, Aqui em Campinas já temos, se eu não me engano, quatro ou mais escolas onde teve caso, e todas elas, pelo menos, diziam que seguiram o protocolo. Então, reafirmando, eu não posso passar o carro diante dos bois, o protocolo não é mais importante do que o controle da pandemia, protocolo não controla a pandemia. E, digamos, eu vi os protocolos da Secretaria Estadual, os protocolos que Campinas acompanha, são ótimos, impraticáveis na situação que as escolas, pelo menos que eu sei, e do que me dizem, e do que as escolas estão. Então, transformar o protocolo em panaceia me parece um dos erros fatais, um dos erros graves que a secretaria está, tá, tá como é, se diz, está seguindo. Uma outra coisa que me preocupa muito é as mutações que os vírus, vem sido descrito, que os vírus têm sofrido. Essas mutações são normais, vírus sofrem mutações mesmo, é que se diz, à medida que eles vão replicando, vai é, é, tendo erros, na verdade, na, na, na transcrição do RNA mensageiro, que leva a mutações do vírus. Parte dessas mutações são, inclusive, ruins para o vírus, matam o vírus, mas parte delas trazem transformações das vários tipos. As que têm sido descritas, e as evidências têm mostrado isso, é que elas são mais contaminantes do que eram as primeiras cepas, as primeiras linhagens, lá do início da pandemia. Então, pegar Araraquara como exemplo. Araraquara, na primeira fase da pandemia, foi a cidade de São Paulo que melhor controlou a pandemia. Fez tudo certinho, no momento certo, controlou, continuou fazendo isso e, apesar disso, está na situação calamitosa neste momento. Porque parece, tudo indica a crer, e muito, a evidência é muito forte disso, que ela está cometida por uma variação do vírus, lá de Manaus, ou de outros lugares, talvez, é muito mais contaminante do que a, o vírus da primeira leva. Isso está acontecendo não só em Araraquara, nós estamos diante de uma calamidade, provavelmente, isso precisa mais estudo para garantir, por causa dessas variações. É, Campinas está com 100% de lotação dos leitos de UTI, abriram mais leitos hoje, pelo que eu fiquei sabendo, eu não vi a live, mas estava com 100% de lotação, mas também não adianta abrir leitos, é óbvio que adianta, o tá? que dizer o seguinte, não é a abertura de leitos que, é, que controla a pandemia, Campinas também, o Brasil inteiro, o São Paulo, fez isso, colocou como os protocolos e como a própria vacina o carro diante dos bois, abrir leitos, era como, era um indicador para mudar a, a, a classificação de laranja para vermelho, essas coisas todas. Não é verdade, abrir leito é enxugar gelo, é correr, precisa, de novo é necessário, mas não é suficiente. É o cachorro correndo atrás do rabo, a pandemia está piorando e eu vou abrindo leito. Precisa controlar a pandemia, para controlar a pandemia precisa fazer testagem massa, tudo isso que nós já falamos, e principalmente a testagem... É, para fazer o rastreamento e isolamento das pessoas. Não fizeram, nós estamos diante desse recrudescimento, dessa perda de controle, e, do meu ponto de vista, não dá para abrir escola neste momento, tem que esperar esses indicadores a, a que eu me referi. Eu estou falando mais do ponto de vista médico, mas eu tenho certeza que essa discussão, eu participei de algumas discussões com professores, com pais de alunos, é, se diz... Chega nos professores, chega nos pais de alunos, e estão, pelo menos nas lives que eu participei, concordando comigo. Nós não temos segurança, então o princípio da precaução que eu tinha dito antes, que é isso, eu não, esse é o princípio que a medicina usa, nós não podemos fazer nada que possa afetar a vida do indivíduo, da comunidade, se houver evidências de risco. Esse é o famoso princípio da precaução. E é isso que nós estamos diante, de muitas evidências de risco, particularmente para a comunidade escolar e para os avós e avós de criança que vão para a escola. Ah, e outra coisa, não é mais só dos avós e avós. Outra característica dessa possível nova variação, variante do vírus é que tem morrido aqui em Campinas, em outros lugares, gente mais nova. A faixa etária das mortes tem Baixado, ainda é predominantemente maior em idosos, mas ela tem baixado. Isso quer dizer que significa aumento de risco de mortes para as crianças, que até então era um risco muito pequeno, não, não dá mais para garantir que esse risco é pequeno, inclusive para as crianças. Então, isso é mais um elemento que aumenta o nosso olhar para esse princípio da precaução. E com isso eu afirmo, seguramente respondendo a pergunta: voltar às aulas seguro? Não. Só é seguro para o dono da escola, para os empresários que vão ficar em casa, isolado, tentando comprar vacina de modo particular e mandando os seus trabalhadores correr esse risco nas escolas privadas nesse momento e logo nas escolas municipais se não conseguir. É, botar sabedoria na cabeça dos nossos governantes. Em linhas gerais é isso, espero não ter estendido demais. Muito bom, a gente agradece ao Roberto mais uma vez presente aqui na nossa roda de conversa. É... Foi, foi super rápido, na verdade, né, tá dentro do, do combinado aí. É muito esse tema tem gerado polêmica porque tá todo mundo cansado né eu me lembro eu me recordo Roberto que quando logo que que começou a, a começaram os primeiros casos no Brasil e aí começa a quarentena no ano passado que não foi um lockdown né na verdade Isso. mas na verdade foi uma quarentena é, enfim, eu me lembro que eu ficava conversando com os meus amigos, né? E a gente falava assim, ah, mas daqui um mês, uns 40 dias, a gente faz um churrasco para compensar tudo isso e tal. Eu tinha essa expectativa também, viu, Adriano? É, em algum momento, eu isso era, era o que passava pelas nossas cabeças. E aí aqui estamos, né, vai... Já quase faz um ano, dia um 26 ano. de fevereiro, faz um ano, que no Brasil começou, e 13 de março, um ano aqui em Campinas. Um ano aqui em Campinas, então é. tem sido bastante difícil. E a gente sensação... vai uma coisa, quando eu fiz uma, uma live aí na, no CCV há um ano atrás, antes disso, ele estava discutindo sobre a saúde, não lembro o quê, perguntaram da Dengue, estava respondendo a nossa preocupação grande era a Dengue, deve ter sido em janeiro. Aí perguntaram o que, que eu achava da pandemia que estava lá na China ainda, eu disse o seguinte, eu acho que vai ser uma gripezinha. Eu acho que não vai passar de uma gripezinha. É, eu acho que estão fazendo um escândalo, além do necessário. A nossa preocupação tem que ser a dengue, mordia a língua, é daquelas coisas que eu preferia ter acertado, mas infelizmente não é verdade. Então, diferente do presidente que continua afirmando que é uma gripezinha o tempo inteiro, logo, logo eu reconheci que não era gripezinha coisa nenhuma, que precisávamos ter muito cuidado, mas lembro de ter dito lá para janeiro, logo que começou lá na, na China, que a nossa preocupação deveria ser a dengue e não a, o coronavírus. Olha aí que, que loucura, né? Olhado. Loucura. Loucura total. Loucura. É mas, a pior... Mas... a pior coisa que eu vivi... Eu tenho 40 anos de formado, no formei em 1980. Com certeza é a pior crise que eu vivi nesses 40 anos de formado. Que coisa, né? Nossa, nossas gerações não, não tinham passado por algo desse tipo. Então, não, não. É. E é, é aquilo, é, a gente em algum momento tudo bem, né, em algum momento, é, por exemplo, se acreditou que a, a cloroquina pudesse dar resultado, tinha gente estudando e tal, né, mas chega o um momento que a, a informação está aí, disponível, a ciência, e aí, a partir de então, a gente precisa pensar em outras alternativas, né, e, é e me parece que não é o caso do, do, do nosso governante e... E de quem a gente depende para uma série de coisas, porque é ele que planeja, e que deveria planejar, né? E, e, enfim, bastante difícil a nossa situação. É, a gente fala de... Não é, não é que a gente goste dessa, dessas restrições todas, né? Pelo contrário, claro, claro. né? Mas a gente espera que, se a gente fizesse, por exemplo, um bom lockdown bem feito, organizadinho, e baixasse a taxa de, de transmissão, a gente poderia pensar depois em abrir claro. de uma forma um tanto mais segura. E aí, sim, a gente ia poder discutir a educação. Como tem país na Ásia, é, mas com outra condição, né? Claro. Porque outro elemento, é, é importante a gente, em algum momento, a gente chamar também é, educadores para discussão, né? Porque tem um monte de, de, de discussões para fazer, por exemplo, sobre a rede pública, né? Sobre como... É, no, as salas não têm ventilação, por exemplo, né, e, e são questões que a gente precisa pensar, né, será que dá para fazer distanciamento? Aí tem a discussão, nós fizemos uma live no ano passado com uma pessoa da educação infantil, porque geralmente quando a gente pensa na escola, a gente está pensando no ensino médio, nas séries iniciais ou finais do ensino fundamental, né, mas a educação infantil, né, e onde não dá nem para se pensar em, em protocolo, como, claro. como se pensa, né? Outro dia tinha uma festa no, numa, numa chácara e, e disseram para mim: não, vai lá, você fica no cantinho. Tá, eu fiquei imaginando as minhas filhas, né? A gente numa chácara com piscina e churrasco e tal. E, e eu falando para minhas filhas pequenas, né? Dizendo para elas: não a, não, a gente não vai ficar aqui no cantinho, a gente não pode entrar na piscina, né? eu pensei, eu, eu não vou, porque não, não tem condição. Mas, enfim. É, isso me lembra de uma live que eu estava com os professores também, uma delas disse em determinado momento, tem que entrar no kit escolar o cercadinho, pra, é o único jeito <risos> de garantir que as crianças não... Então, eles têm que começar a fazer parte do kit, é só isso, é o único jeito de evitar não, que as crianças nada. se toquem e ter um cercadinho onde eles fiquem presos, não tem a menor pois dúvida é. desse respeito. Então, tá, Eu vou dizer para o pessoal que está acompanhando, quem quiser fazer perguntas, dar opinião, fiquem à vontade, tá? A Marta, que deixou um alô aqui, a Paula, que está acompanhando, a Wanda Conte, a Marcia Vilaça. É, a Wanda Conte, Conte escreveu aqui uma, uma pergunta, né? ela coloca aqui o seguinte, o que você diria para as pessoas que dizem temos que trabalhar, pegar o ônibus, então também eu vou ao shopping e as baladas tem esse aspecto também né Roberto Sim. É, as pessoas estão se expondo no dia a dia durante a semana para o trabalho então elas também não estão não vendo problema em se expor na hora do, do lazer já que estão tendo que se expor a semana inteira para o trabalho né e isso me lembra eu vou tocar nesse assunto mas me lembra uma outra questão que eu tenho ouvido muito assim é se pode abrir é, bares e restaurante shopping, por que que não pode abrir escola? E eu costumo responder assim, não pode abrir, é, não deveria, não poderia abrir shopping, não poderia abrir bares e restaurante, só poderia abrir é, serviços essenciais. Então não é porque eu cometo um erro que eu estou liberado para cometer o um erro maior ainda. Um erro não justifica o outro, não tem essa história. Isso vale para o comentário que a que a banda está fazendo, só que eu acrescentaria uma outra resposta assim, é, é, ah, eu estou pegando o ônibus, porque que eu não posso abalar, assim, deveria estar tá cobrando dos nossos governantes que não fossem pegar o ônibus que tivesse recurso, que nós tivéssemos aí o o, o treco emergencial, a gente chama essa ajuda emergencial para que as pessoas, a não ser aquelas que tivessem serviços essenciais pudessem ficar isoladas em casa e não pegando ônibus Campinas conduziu muito mal o processo, né? Na época que estava lá, na primeira fase, eles tiraram o ônibus de circulação. É. Se eu tiro o ônibus de circulação, eu aumento as coisas. Dentro. Então, a resposta é, um erro não justifica o outro. Então, a questão é, não é porque eu, devo, eu posso embalar, é porque eu que eu estou pegando o ônibus, porque que o, os governos, por isso que eu estava falando que a esperança é vermelha, num governo socialista isso não aconteceria, não garante a proteção para que as pessoas não é, pudessem ficar em casa, fazer isolamento adequado. Por isso que eu disse que a nossa pandemia foi conduzida para a classe média. Nós podemos fazer isolamento, eu tenho Netflix em casa, por mais chato que seja, eu tenho uma certa diversão, tá certo? E os pobres? Os pobres não. imagina isolamento numa casa pequena onde tem 10 pessoas, tá certo? Então o governo não se preocupou em garantir condições adequadas de isolamento para as pessoas, e aí fazem erros e querem justificar com um erro os outros erros. A outra coisa que essa pergunta me lembra é que eu chamo de culpabilização das vítimas. Se... É, nós temos xingado muito, e em certa medida merece ser xingado, as pessoas que fazem baile nas periferias, que vão para a praia, etc. Mas o recado que os governos passaram é: nós controlamos a pandemia. No momento que eu falo que flexibilizou o comércio, que posso ir para o shopping fazer compra, que eu posso ir no cinema, que eu posso ir nos restaurantes, que eu posso lotar os bares, ué, estão dizendo para as pessoas, acabou a pandemia. O recado é esse. E depois eu fico culpabilizando as pessoas. Ah, eu vi um monte de gente sem máscara. Tá, e eu vi um monte de governantes dizendo entre linha, nas entrelinhas, ó, não precisa mais nada disso. E depois que surgiu a possibilidade da vacina, essa discussão sumiu do mapa. Eu, pelo menos, não tenho ouvido. É verdade que eu não tenho televisão em casa, então eu escuto mais leis jornais. Ninguém mais volta a falar da importância do uso de máscara, da... Sim, então... É o é que eu chamo de culpabilização das vítimas. Eu mando mensagens, é, façam isso, faça aquilo, faça aquilo outro, mensagens nas entrelinhas, e quando as pessoas começam a fazer, estão vendo? está vendo, a culpa é deles, a culpa é deles, a culpa é deles. Se não tivesse, se tivesse usando máscara, se não tivesse indo nas festas, as coisas estariam melhor. Eu diria o seguinte, tá, em parte é, mas eles estão sendo induzidos a isso pelos nossos governantes. Certo? Eu lembro das vezes passadas que quiseram antecipar, quiseram fazer rodízio de automóvel. Fazer rodízio de automóvel é colocar as pessoas dentro dos ônibus. Então, fazem os erros, depois culpabilizam as vítimas. Então sempre precisa ficar bem atento a isso para a gente não incorrer nesse erro. Eu não estou dizendo com isso, também não quero ser ingênuo a esse ponto, de dizer ah, então está todo mundo liberado e perdoado, porque os nossos governantes são ruins. Não, é dizer, nossos governantes são ruins, precisam parar de dar esses recados esdrúxulos, mas a população pode aprender de outras formas, etc., e não repetir os erros dos nossos governantes. Mas eu acho que tem que considerar isso, de quanto nós passamos mensagens equivocadas para, para as pessoas que nos ouvem. É, aqui em Campinas o transporte nem, nem voltou ao normal ainda, né, porque Mas, é. os, os ônibus na Vila União não, não tem, os horários estão todos bagunçados e o número de ônibus é menor e o tamanho dos ônibus também, linhas que eram ônibus articulados, né, aqueles grandões, tem ônibus pequeno circulando, enfim, é, situação bem complicada, né. É, a é não é por dos... acaso que os motoristas da prefeitura tem um surto entre os motoristas da prefeitura. Quer dizer, se nem lá consegue passar o recado adequado, imagine nas imagine. outras... Pois é. Pois é. E, e eu conheço bem ali, seu servidor também, né? Sim. E, e aqui, o, o lugar ali onde os motoristas costumam ficar também é um lugar bem complicado, né? Complicado. Sem ventilação, né? É. Pois Enfim. é. Bem é, a prefeitura não está não tocando muito nesse assunto. Não, mas gente... tem os trabalhadores que são invisíveis, as pessoas não prestam atenção neles. Então, os faxineiros, é, motoristas, etc., é quando aparece o surto, a gente fala opa, esqueci de olhar para aquele pedaço da... Talvez esteja exagerando, mas eu não tenho dúvida que existem os trabalhadores invisíveis que estão diante dos nossos olhos, e às vezes a gente não enxerga. Eu fico imaginando que, entre os motoristas, é possível que tenham sido e, é, esses trabalhadores invisíveis para os quais não foi dado o devido olhar, não foi enxergado o suficiente para cuidar deles adequadamente. Preocupante. A Wanda Conte agradeceu aqui pela resposta da pergunta dela. A Maria do Socorro, é, ela escreve aqui que o governante é o mesmo que manda todos para o matadouro, sem vacina, vai ser uma ótima oportunidade para a mutação do coronavírus, e ele está cavando a sepultura de muitas pessoas. Quanto mais circula e quanto mais transmissão, mais possibilidade de, de mutações. Mutação, né? É Com correto certeza. afirmar isso, né? É corretíssimo afirmar isso. E não sabemos o produto dessas mutações, Tá certo mas o que os, o, as evidências estão mostrando é que, no mínimo, são mais, como se diz, contaminantes do que o anterior. Uma coisa que ainda não mostrou, e eu espero que não apareça, vamos bater aqui na madeira, são vírus mais letais, embora, como eu disse, está diminuindo a idade que morriam. Então, se começar a circular mais, diminuindo a idade, daqui a pouco vai ter mais mortes que tive no no passado. E a outra coisa que ainda não apareceu, e eu espero que não apareça, são vírus resistentes às vacinas. Mas, em relação às vacinas, eu tenho quase certeza que nós vamos chegar a uma situação como a, do, a da H1N1, que ter que vacinar todos os anos. Do que eu tenho estudado sobre o vírus, tenho estudado bastante, pode ter certeza disso, visto bastante artigos, etc, artigos publicados no exterior, há uma tendência muito grande, uma perspectiva muito grande, que a gente vai conviver com esse vírus por muitos anos, que a não ser que descubram aí uma vacina com eficácia muito grande, etc., vai ser daqueles que talvez a gente tenha que nos vacinar todos os anos e incorporar a máscara como uma peça de, de roupa. Quando eu for comprar roupa lá no shopping, não posso esquecer de comprar também, assim como eu compro camisas, etc., de comprar também... As, as máscaras com os vários modelos diferentes, bonitas, coloridas, etc. Mas vai passar a ser uma uma peça do nosso vestuário, Eu tenho quase certeza. Inclusive, da... quem já se vacinou, né? Precisa sim, continuar, sim, mantendo sim continua. Né? Por duas razões. Primeiro, porque nós, a vacina não dá, é, nenhuma das duas está sendo usada no Brasil, 100% de eficácia. Quer dizer, das 50, uma das 52% ou 70 e poucos por cento. Isso significa que mesmo vacinado, eu posso ser acometido pela doença. A, a chance é bem menor. Sim, e o que a vacina se mostrou foi muito segura para evitar casos graves e internações. Mas mesmo assim, não dá para afirmar que é 100% de proteção. A gente vai saber disso depois de uma vacinação muito grande. O que sabemos nesse momento é que sim, é possível pegar o vírus mesmo depois de, de vacinado. Então, ser vacinado aumenta a nossa segurança, fica, nós ficamos melhor, claro, inclusive psicologicamente, mas não dá para abrir mão do uso de máscara, de continuar fazendo isolamento, muda pouco a perspectiva, a, pelo menos até ter certeza de quanto essa vacina vai no, nos proteger de verdade. Entendi. É, vocês, no Conselho de Saúde... Vocês têm alguma informação sobre a questão da, da vacinação aqui na cidade? Porque eu tenho entrado no site da prefeitura, mas é, me parece é, confuso, é pouco amigável o site e, e não tem sido muito atualizado, né? E havia um cronograma que já, Senhor. aparentemente, já, já caiu, né? Já, como é que está isso? Então, o cronograma da prefeitura, infelizmente, aí não dá nem para culpá-los, assim, acho que a prefeitura, como eu disse, já cometeu muitos erros, mas tem um problema é que é concreto, não há vacina e o fluxo está muito indefinido. Então, o, o, a Secretaria de Saúde seguia o cronograma do governo paulista, do, do programa de vacinação da, do estado de São Paulo, como todas as cidades, e à medida que a vacina acaba eu suspendo. Então atrasou todo o cronograma por falta de vacinas. E aí teve uma outra história que dá panos para manga que eu chamo de guerra, eu não, várias pessoas chamaram a guerra da vacina entre o, o ministro, o presidente e o nosso governador aqui, o Dória. Ah. Assim, o Dória prometeu mundos e fundos em relação a vacinas, como o a montanha pariu um rato, e entregou uma quantidade muito, muito, ele entregou duas coisas, é uma discussão interessante que a gente podia fazer, é, duas coisas que ele prometeu e que não entregou, uma é a quantidade de vacina suficiente para vacinar todo o estado de São Paulo, berê, berê, berê, e outra é a vacina que ele dava a entender que chegaria uma eficácia de 90%, 95%. A vacina é boa, todos devem vacinar, e pelo amor de Deus, em nenhum momento pensar, mais entregou uma vacina com eficácia de 52% e dá uns 95% que ele dava a entender que teríamos. Isso não significa que não devamos vacinar ou desconfiar da vacina, né? Tá bom, ah. tá de bom, de bom tamanho. Mas é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é, não há um cronograma possível de ser seguido. Então, várias cidades tiveram que suspender suas vacinações porque acabaram as vacinas, no caso do Rio de Janeiro, é, Campinas não chegou a suspender, mas mudou o cronograma para ir mais lento, então as pessoas que deveriam lá no, se diz, no cronograma original vacinada agora não sabem quando serão vacinadas. Então, não tem um cronograma preciso que a gente possa dizer é esse o cronograma, então a Secretaria está ajustando o cronograma à medida que chega vacinas deve estar chegando vacina de novo na semana que vem, numa quantidade irrisória, irrisória. eu estou com dificuldade de guardar números ultimamente, mas se eu não me engano não vai chegar, juntando a, a Coronavac mais a Oxford, a 10 milhões de, de doses, nós precisamos de 300 milhões de, de doses, então está muito longe do necessário, então de novo vai dar uma, uma vacinada aí, e vai de novo, lento, né? muito, lento. lento muito lento. Então Esse nessa lentidão ritmo... para chegar nos professores vai demorar muito. Eu tenho um problema que eu tenho discutido que a comunidade escolar tinha muito que bater o pé. Nós queremos a vacina, nós somos trabalhadores essenciais. Está na hora, se querem abrir as escolas e queremos todos abrir as escolas, está na hora de é, olhar isso com mais carinho, com mais, se diz mais responsabilidade, eu diria. Legal. Tem uma questão aqui da Ana Paula Fermin. Ana Paula é, chegou na live com ela já em andamento, né? E ela coloca aqui qual a opinião de vocês sobre o retorno às aulas presenciais, que é justamente o tema dessa nossa roda, viu, Ana Paula? Nós estamos tratando sobre isso aqui. O Roberto é, já expôs aqui que é contrário e a gente está conversando sobre as razões é, porque o, o Roberto é contrário, né? É, eu queria fazer uma pergunta para o Roberto, aproveitar e aqui aqui. É, considerando que a gente está praticamente há um ano do, do, do começo da, da pandemia no Brasil e aqui na cidade de Campinas, e considerando o, como as coisas foram caminhando no ano passado, né? Já estão falando em... A Ana Paula está agradecendo aqui, é, essa live, viu, Ana Paula? Aproveitar para te dizer e para dizer para todo mundo que está acompanhando. Ela fica disponível depois na fanpage do CCV. É, você pode voltar e assistir desde o começo, tá? E pode compartilhar com outras pessoas, pode assistir depois, num outro momento. Ela fica disponível na nossa página, tá bom? É, considerando esse tempo né e desde quando está se falando em vacina, a Rússia prometeu para agosto, aí não saiu, foi aquela frustração, aí não tinha é, estudo sendo, não tinha publicação né, científica, e, mas agora me parece que tem uma eficácia boa a vacina russa, né? Parece Bem, que do que eu tenho ouvido falar e parece que é a mais eficaz. Né? A é entre as caso. mais eficazes, é. Isso. Então, mas assim, considerando é, tudo que. O andamento das coisas no ano passado, a gente pode considerar em relação ao governo federal, principalmente, é, que faltou planejamento, porque a gente ficou comprando cloroquina quando já podia ter começado a organizar compra de vacina, né? Dá para dizer que nós estamos atrasado e agora nós vamos entrar no mercado saturado para tentar comprar vacina com todo mundo tentando comprar. E também queria que você falasse em relação a isso. É, do governo municipal aqui, os esforços feitos, tudo aquilo que um prefeito pode fazer em relação a, a, a planejar o ano de 2021, considerando que nós temos um governo de continuidade aí, né? O, Sim, um com é, certeza. Era, era o, o Jonas Saad e agora nós temos o Dário Donizete, né? E... É isso, não, tem, não há Como diferença é que... nenhuma. Como é que você vê aí o planejamento federal e não? governo federal. O governo federal nunca, nunca não minto, na época do primeiro-ministro lá, porque eu esqueci o nome dele, é, houve algum, não é óbvio que na época nem se falava em vacina, até se falava no tudo, mas não. Houve algum planejamento no combate à, à pandemia, indiscutivelmente houve. A, a, a revelia do presidente, o negacionista, o negacionismo do presidente, eu acho que tinha duas coisas que ele negavam, que foram desastrosas para a pandemia. Uma é a própria pandemia. Vou simplificar dizendo que ele chamou o tempo inteiro de gripezinha. Diferente de mim, que chamei de gripezinha lá no início e do próprio Drauzio Varela, se o Drauzio Varela chamou, também poderia. Mudando de opinião muito rapidamente, ele continuou afirmando o tempo inteiro que é uma gripezinha, uma gripezinha, uma chuva que vai nos molhar, todo mundo vai se molhar, etc. Isso foi um, uma razão das dificuldades que, por causa disso, saíram dois ministros, e a outra foi a negação das mortes, que eu achei pior, tá certo? Quer dizer, ele negava a pandemia e negava... Negava não, eu prefiro chamar de naturalizava as mortes. Lembra as frases? E daí? Eu não sou coveiro. É assim mesmo, a gente... Todo mundo vai morrer um dia. tem uma época que o número de mortes no Brasil equivalia à queda de três Boeings diário eu tô voltando agora essa... E para ele é isso mesmo. Sim, todos vão morrer, mas se há possibilidade de evitar a morte e levá-la lá para longe, e tinha... Então, esse, o negacionismo da pandemia e a naturalização das mortes, depois que o Pazuelo entrou, acabou com toda a perspectiva de planejamento no combate à pandemia. Então, não foi só em relação à, à vacinação. Então, os dados começaram a se sumir, tanto assim que a, o consórcio de imprensa começou a divulgar os dados, então pararam de divulgar os dados, insistia para a imprensa divulgar o número de recuperados e não o número de, de mortes, quer dizer, é, nunca discutiram o lockdown, e pelo contrário, o, o, o antepresidente, o Bolso Asno, é, criticava os lockdowns, então assim, fizeram o antiplanejamento da pandemia, ou melhor, talvez, o planejamento a favor do vírus. Era o grande aliado do vírus, é como se chamasse o vírus, para discutir, vamos o que nós podemos fazer para que você possa esparramar com mais velocidade e matar mais gente. Essa é a impressão que me passavam, eram aliados do, do vírus. Ah, só para lembrar também, que eu falar nisso, lembrei, não é por acaso que tem um estudo da Federal do Rio de Janeiro, muito interessante, que acompanhou os protocolos do presidente, e a conclusão do estudo é os protocolos do presidente do Ministério da Saúde foram favoráveis à disseminação do vírus, um estudo bastante interessante, então, assim, até me lembrei disso agora, caiu a ficha, de fato, o presidente planejou a favor do vírus. Se isso foi assim, quando chegou a vacina, a mesma coisa. Quer dizer, todo mundo disputando vacina no mundo. Ah, nós estamos diante do capitalismo, nós estamos vivendo o capitalismo. O capitalismo é isso, quem pode mais, paga mais. Então, por exemplo, hoje não tem vacina para os países da, da África. O Brasil, embora tenha perdido espaço do ponto de vista econômico, é ainda a 12ª economia do mundo. Poderia estar disputando... E tem uma coisa que todo mundo queria, que é o um mercado consumidor grande, 200 milhões de pessoas a serem vacinadas, tá certo? É... é um mercado consumidor grande, considerável. Então tinha possibilidade de entrar na disputa das vacinas. Ah, e tinha outra coisa que todo mundo queria, infelizmente por razões muito ruins. Como a nossa pandemia estava desgraçada e sem controle, era um bom local para testar vacina. Então, podia ter aproveitado, já que fizemos uma desgraceira total, pelo menos vamos aproveitar a desgraceira que nós fizemos. Já que nós estamos assim, venham para cá testar suas vacinas, mas nos garantam contratos que nós vamos poder usá-la antes de outros países, já que foi testado aqui, aqui que estão fazendo é, os estudos, etc, etc. Não aproveitou nada disso, ficamos com duas vacinas, tá certo? Duas vacinas que não tínhamos certeza no que ia dar. Todos os países apostaram no máximo de vacina, mas mesmo assim, tudo bem, apostou em duas, poderia ter é, depois, quando perceberam que a aposta era pequena, e atrás de outras, e teve é, outras farmacêuticas que vieram aqui no Brasil tentar negociar as vacinas, mas parece que como o presidente é a favor do vírus, não, esqueçamos da vacina, então não houve de jeito nenhum algum planejamento, é, o Pazuelo só começou a pensar em vacina depois que o Dória Nesta guerra, não fez é, o Dória entrou nisso para lançar-se nacionalmente como nome viável à presidência, foi por isso que ele entrou nessa história, mas, de qualquer modo, teve um ganho secundário para a gente, que ele é, forçou o Pazuello a também apresentar um plano de vacinação e é, comprar a vacina, a vacina, como o ministro dizia, tá certo que é o que está nos garantindo, não é nem a vacina da Oxford, que vem muito pouco. Tá certo? Então, só depois que o Dória mostrou que seria um candidato forte se o, o presidente não se preocupasse com a vacinação, é que o, o Pazuello foi correr atrás de uma maneira atraba, atabalhoada. Eu brinco assim, ele é um almoxarife, né? Diz que a especialidade dele é você diz, é, ser é um almoxarife. Logística, né? Logística. Logística. <risos> o almoxarife lá de Sumaré, onde eu fui secretário de saúde, é muito melhor que ele. Então, eu já até brinquei com ele, poderia ser um indicado, seria um indicado, já que nós precisamos de um almoxarife, ele é muito melhor do que o Pazuello. Então, assim, este especialista em logística não conseguiu dar conta de distribuir sequer os testes, perderam o teste aí, tá certo? Então, zero de planejamento, planejamento mal feito, nada de, de importante em relação às vacinas, os estados estão tentando se virar, aí virou uma guerra de estado com o estado, isso atrasa a vacinação porque o Estado está vacinando assim, outro Estado assim, uma cidade assim, uma bagunça. Então, não há nenhuma coordenação nacional. Um parênteses, ai, depois tem que falar da outra ainda. É, um parênteses importante. Nós tínhamos o Plano Nacional de Imunização, o PNI, que era um orgulho, o melhor plano de, é, de imunização do mundo reconhecidamente. Nós temos a capacidade de vacinar milhões, 5 milhões de pessoas por dia Tínhamos essa capacidade e perdemos na, na gestão desse governo. Então, o PNI foi destruído, foi destroçado. E o PNI tinha uma coisa importantíssima, que era uma coordenação nacional. A coordenação era do Ministério da Saúde. De tal maneira que todos os municípios faziam exatamente igual, todos os estados faziam exatamente... Isso se perdeu, virou uma fragmentação, uma bagunça sem tamanho. Sem tamanho. Campinas, Campinas é a maior parte dos estados e é municípios. Não tem responsabilidade sobre o descaso, sobre essa coisa da vacina, é fato, porque não é a vacina, não, é de responsabilidade do município a execução, mas não é de responsabilidade ao planejamento. Mas é raro na, na, do meu ponto de vista, do ponto de vista do conselho que nós discutimos, na condução da crise, em vários pontos. Vou tentar listar de todos que nós apontamos. Primeiro de todos, nunca fizeram a testagem do ponto de vista de garantir isolamento, que a gente chama de rastreamento. Eu pego o caso suspeito, testo, oh, deu positivo. Eu vou ver todo mundo que teve contato com essas pessoas e garanto o isolamento social dessas pessoas. Todos os países que conseguiram, de alguma maneira, conter a pandemia fizeram isso. Eu nunca fizemos rastreamento. O isolamento sempre foi meia-boca, é, tem, um, tem como rastrear através do celular, se as pessoas estão em casa ou não. Nunca atingimos a meta de rastreamento. E por que não atingimos? Eu já, um já citei, porque dá recados que era desnecessário quando eu abria bares, etc., e porque flexibilizava o comércio antes do tempo. Campinas foi ridicularizado porque queria... Olha, olha que o, estado, o governo do estado já é pressionado pelos como se diz, negociantes, o pessoal do mercado, para flexibilizar a pandemia. Campinas foi a primeira cidade que propôs flexibilização Precisou Dória proibir que Campinas flexibilizasse a pandemia lá no mês de maio. Nós e vários especialistas apontando que deveria fazer o lockdown, porque o isolamento era pequeno naquela época, Campinas estava mandando é, as pessoas ir para a rua. Precisou Dória proibir Campinas de fazer isso. Tentou abrir escola o ano passado, teve uma pressão grande, recuou. É, tentou, como o Bruno Covas fez lá em São Paulo, uma estupidez sem tamanho, o tal do rodízio de, automó de, de automóvel. Tirar automóvel de circulação. O automóvel, em certa medida, é proteção. É óbvio que eu quero fazer rodízio de automóvel para proteger o meio ambiente. Mas não naquele momento. O automóvel individual, eu estou sozinho do automóvel, eu estou me protegendo. Campinas tem o maior número de carros por habitante. As pessoas vão trabalhar de carro. Maior número de, de carros por habitante no Brasil. Se eu tiro os carros de circulação, como é que as pessoas vão? Ou de carona, três, quatro no mesmo carro, os carros que estão circulando, ou menos ônibus. Tá certo? Então, não tinha sentido isso. Então, esse foi outro erro. Tá certo? É, então, abrir, flexibilizar no final do ano, permitir shopping abrindo, etc. festa de final de ano. O, o resultado é aí em janeiro. Então. Nunca fizeram... a ah, comunicação social, sempre inadequada, como eu disse, comunicação para a classe média. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Só que como é que o cara da periferia vai ficar em casa, tá certo? Quando eu preciso sair... Então, nunca teve é, condições sociais para as pessoas fazerem isolamento. A gente sugeria, por exemplo, naquela época os hotéis estavam vazios, os hotéis queriam isso, pegar os, os hotéis e colocar idosos... Ou tirar pessoas da periferia, onde tem 10, 15 casas, botar dentro dos hotéis. Os hotéis queriam, era uma fonte de renda, para evitar a ir à falência. Nunca fizeram isso. Então Moradores tinha que Moradores de rua, de... né? Morador de rua, tá certo? Alguns países fizeram isso, né? Vários países fizeram, viu? Vários países alugaram hotéis para tirar os idosos. Ou, o contrário, eu tiro as pessoas de contato com idosos e põe no nos hotéis, então nunca foi feito isso, então nunca garantiu o um isolamento social. A outra coisa que a gente apontou várias vezes é que tem Campinas, dependendo de como eu conto, de 150 a 300 mil pessoas vivendo em regiões de muita vulnerabilidade, em territórios muito vulneráveis. São as pessoas que mais morreram durante a pandemia, as pessoas que mais sofreram. Então, precisava de uma ação intersetorial, com assistência social, a FEAC, é, fez vários artigos é, chamando a atenção da prefeitura para isso, a Unicamp se ofereceu para isso, para testar mais massivamente, principalmente nessas áreas. Se não dá para testar a população inteira, prioriza essas áreas, põe os agentes comunitários de saúde para ir para essas áreas, é, é, identificar o caso e os seus contactantes. Campinas tentou fazer e não fez por uma pressão social muito grande, desocupação lá do Mandela, em plena pandemia. Em plena pandemia, tá certo? Então, assim, a condução da pandemia por Campinas foi péssima. A última crítica que nós fizemos, é que eles estão achando orgulhosíssimo do que fizeram: centralização das vacinas, que prometia ser em cinco postos, por enquanto está em dois, quando o Brasil inteiro está dizendo que a vacina tinha que ser descentralizada. Qual que é o problema da centralização? Dificuldade para os idosos. Então, por exemplo, eu sei de histórias de uma velhinha de 100 anos de idade que tentou vacinar, ela morava aqui perto do Taquaral e foi vacinar lá no, no outro, atravessar a cidade, uma velhinha de 100 anos, 100 anos, literalmente, para vacinar. Então, é, é muito difícil. Ah, as velhinhas, mas oh, atingimos uma cobertura de mais de 90% entre as velhinhas, você criticava? Sim, mas é sem sensibilidade só conseguia porque os filhos se viraram, eu tenho uma tia de 86 anos a grande preocupação dela é como é que ela ia chegar nesse posto, você fala, não, tia, pode ficar sossegada que eu levo, o filho dela mora em Americana, não precisa ir lavar porque o filho veio de Americana de uma insensibilidade, isso, ah, mas isso é para evitar aglomeração nos postos de saúde os postos de saúde estão fechados, sábado e domingo então, você podia manter esses centros, assim, facilitava a classe média, que tem carro, etc nada contra mas podia também abrir o centro de saúde no sábado domingo, que estão tá vazios, para vacinar os velhinhos que moram ali no, no derredor desses centros de saúde. Não, mantém centralizado. Aí saiu uma reportagem esses dias, depois a gente vai ver que não é bem assim, que Campina é a cidade que estava mais vacinando em função da centralização. Eu falei, pode até ser verdade, depois fui ver que não era tão verdade assim. tá certo? Mas é insensível com os velhinhos. E quando chegar nos mais novos, nós temos um problema no Brasil que é o negacionismo da vacina. Com mais dificuldade, as pessoas já acham que não tem que vacinar. Não tem que vacinar com a vacina da China, que vai colocar um microchip na gente. Aí vê dificuldade, um site que explica muito mal, como você estava dizendo, ah, eu não vou vacinar coisa nenhuma, se fosse aqui perto de casa, iria. Então, eu acho, continuo achando um erro Aí eu fui levantar falei, ah, mas talvez eu esteja enganado, porque eu estava enganado em relação à gripezinha, posso estar enganado em relação a isso. Eu vou ver quem está centralizando. Gente, nenhuma cidade centralizou como Campinas. São Paulo está usando todos os seus postos e mais ampliou, tá certo o número de, de postos. A única cidade que está centralizando, que nem Campinas, é Guarulho. Salvador abriu 32 postos, vacinou todos os velhinhos em casa, Recife, 22 postos, vacinou todos os velhinhos acima de 80 anos em casa, não precisava ter os postos de saúde. Sim. Então, todas as cidades que eu vi, a única cidade que centralizou mais que Campinas foi Guarulhos e Curitiba, que está fazendo um único centro, mas dizia isso porque nós não temos vacina. Assim que chegar as vacinas, nós vamos ampliar para todos os centros. Então, em relação à vacina, acho que o pior erro, eles não admitem, estão orgulhosíssimos dessa centralização, é a centralização, por enquanto, em dois únicos postos. prometendo cinco, mas até a semana passada, pelo menos, eram só dois. Cinco já era pouco, né? No meu ponto de vista, pouco, muito pouco. Dois? Eu acho um absurdo. Pouco demais. Tem uma pergunta aqui da Lígia. A Lígia está sempre acompanhando a nossa roda, e ela é professora, né? Então, é importante ler aqui. Ela diz aqui, boa noite, Adriane e Roberto. Eu tenho uma questão. Nós, alérgicos, desenvolvemos sintomas parecidos com os da gripe e resfriados em vários períodos do ano. Nos últimos dias, a temperatura baixou mais durante a noite e meus sintomas apareceram. Febre baixa, espirros, garganta arranhando, tosse. Tenho muito receio de trabalhar, por exemplo, ainda que com máscara, e contaminar as pessoas com covid Há como diferenciar COVID mais ou menos leve e alergias? Pergunta importante aí da Lígia. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Assim, os sintomas de COVID são muito parecidos com qualquer doença respiratória. Então, espirro, febre baixa, febre alta, dor de garganta, é, tosse tem sintomas a mais muita está é, muito relatado dores no corpo dores importantes, cansaço a falta de capacidade perde a capacidade de cheirar de gosto que são sintomas a mais da, das alergias mas são sintomas parecidos então, esse é um problema sério quer dizer o o que é o recomendado é isso eu tenho sintomas parecidos com esse é, que pode me lembrar o Covid, eu tenho que esperar três, quatro dias, pelo menos, e continuar persistindo os sintomas, fazer o PCR, o exame, e ver se é negativo ou positivo. Mas, clinicamente, não dá para diferenciar esses sintomas dos sintomas de Covid, o que é um problema. Como a doença é, é multissintomática, confunde com um monte de, de doenças. Entendi. Tem uns comentários da Wanda aqui que eu vou ler, a gente está caminhando para o encerramento é, a Wanda coloca aqui quando se fala de perder o ano como uma catástrofe e não se considera que para não perder o ano é, podemos perder vidas, né? O que você diria sobre isso? Sobre essa coisa de perder o ano? E depois ela coloca também que o prefeito se proclamou médico mas não tem visão de cuidado sanitário pois colocou praticamente dois lugares para vacinação é, e ela pergunta se não poderiam ter mais lugares, essa você já acabou comentando indiretamente, né? Mas isso. a primeira essa coisa de perder o ano, né, que, que aparece muito como argumento. Eu diria, perdeu o ano e ganhou a vida, ótimo, excelente, é. quer dizer, não se perdeu o ano, isso tem que ficar muito claro do meu ponto de vista, isso que eu tenho discutido com bastante gente, ah, mas estão perdendo... perdendo o ano, gente, não estão perdendo o ano estão ganhando mas, mas vida. estamos ganhando, estão ganhando né? anos na frente é isso que nós estamos ganhando sim é óbvio que vai ter prejuízos tá certo não tem a menor dúvida que tem prejuízos é, não ter as aulas presenciais criança precisa de contato com outros aumentou a violência doméstica vai ter algum sofrimento emocional para essas crianças gente mas assim infelizmente nós estamos diante de uma catástrofe sanitária Vamos pensar na perda emocional. Imagine que vai uma adolescente para a escola. Volta e morre o avô, porque teve contato com ela. Ainda que não tenha sido dela que pegou o vírus, esse drama vai, se diz, persegui-la para o resto da vida. Eu matei o meu avô, a minha avó, meu pai, minha, ainda que não tenha nenhuma relação com o fato dela ir para a escola. Tá certo digamos que não tenha é morreu a professora de caçapava hoje que eu fiquei sabendo pode ter pegado vírus no supermercado sei lá se ela ia é no supermercado ou não mas ela tava indo para a escola quer dizer como é que vai ficar o psicológico o emocional de todo mundo daquela escola tá certo quando as evidências são que ela poderia ter sobrevivido se não tivesse aberto as escolas. Então nós estamos diante de uma catástrofe sanitária isso tem que ficar muito claro, tá certo? Então, para uma catástrofe sanitária dessa magnitude, a pior dos últimos 100 anos, dos últimos 100 anos, tá certo? É todos nós vamos ter perda. Eu adoraria estar na praia. Eu adoro praia. Adoro é, tomar minha cervejinha no boteco, faz um ano que eu não vou no boteco, está me fazendo uma falta, uma falta, nasceu meu sobrinho, ele está com seis meses agora, nunca vi um outro bebê na sua frente, eu fico imaginando o que isso vai trazer de problema emocional para uma criança que passou, vai passar talvez um ano, sem ver outra criança, tem pedido para ela levar em praça, fica longe, mas pelo menos, olha, que lá é uma criança, tá? Você não sabe como é que é? Você sabe como é que é o cachorro, porque em casa tem cachorro. Mas criança não sabe ali, ali é uma, uma criança. Então, todos nós teremos perdas. Todos nós teremos perdas. Não é as pessoas que não vão na escola que terão perdas. Porque a impressão que eu fico é, as pessoas que não estão na escola terão muitas perdas. Sim, teremos. E você não vai ter perda? Você que não vai na escola? Você que, você Adriano, que é da área cultural, não está tendo perdas? Lógico que está tendo tá certo? É. E perdas emocionais importantes, provavelmente, tá certo? Eu me sinto muito mal de estar em casa, de no... eu tenho três filhos, um deles vem aqui de vez em quando, o outro vem, de vez em quando não, vem toda semana, fica lá na varanda para nos proteger, é assim que eu converso com meu filho, que vinha aqui em casa todos os dias, que não deixava de vir diariamente em casa, almoçar com a gente, falar um oi, tá certo? Ele não mora comigo, Agora ele vem e fica lá fora, de máscara, às vezes fora do, do portão. Isso não traz problema para ele e para a gente? Sim, ele não está na escola, eu também não estou na escola. Então não é a ficar fora da escola que vai trazer problema, exclusivamente. Porque eu estou querendo dizer o seguinte, as pessoas lidam com isso como se fosse ficar fora da escola o único elemento que traz perdas. Não considero. Eu fico olhando as pessoas que estão trabalhando no supermercado, tá certo? Esses dias morreu num supermercado que eu vou lá, alguém que trabalhava lá e de Covid. Não sabe se pegou lá, onde pegou, porque infelizmente não fica sabendo. Mas o um drama dessas pessoas, tá certo? O pessoal da saúde que perde, que não está na escola, e que perde o seu colega, que fica morrendo de medo de levar o vírus para dentro de, de casa. Estava vendo a entrevista de um professor de medicina, que foi o primeiro a professora de ensinamento, é, médico do Einstein, o primeiro que diagnosticou o caso de, de Covid no Brasil, o primeiro a diagnosticar o caso, ele contando os... Ele teve símbolo de é burnout. ele precisou começar a fazer tratamento psiquiátrico, ele não está na escola, tá certo? Então, o que eu quero reforçar é todos nós temos perdas, já tivemos no passado, temos no presente e teremos no futuro. As crianças também terão perdas, e perdas por não estar na escola. Mas é o preço que nós temos que pagar por estar diante da maior crise sanitária que já enfrentamos, pelo menos nos últimos 100 anos. E essas perdas todas, ou a maioria delas podemos, a gente poderia pôr na conta do presidente da, da República e do Pazuelo agora. Sim, é eles que deveriam responder por essas perdas que todos, repito, não só as crianças fora da escola, todos estamos tendo. Pergunta lá na periferia, para os adultos da periferia que mais morreram, para os negros dessa cidade que mais morreram, se eles estão tendo perda também. Então, todos nós estamos tendo perda. Então a resposta não são é... Não somos números, sim. né? Claro, nós não somos números. Então a pergunta é, as crianças estão tendo perda? Sim, não só elas, todos nós estamos tendo perda. certo? Porque do jeito que fica dá a impressão assim, está fácil resolver a vida das crianças. Volte para a escola. É simplificar demais o problema do meu ponto de, de vista. Legal. Ali já deixou mais um comentário aqui. É, ela coloca que um dos problemas, apenas um, né, dentre tantos, é que na escola todo mundo fala muito e, e não há como ser diferente. E a escola é isso, né? Um lugar onde se interage. Isso, inclusive, é importante para a educação, para o desenvolvimento claro. cognitivo da, das crianças, né? E... Claro. Mas quando a gente fala também falar aumenta o risco, né, de jogar gotículas, como espirrar, né? Até um fotógrafo teve a felicidade de pegar uma numa foto a, a, as gotículas do Bolsonaro enquanto ele falava, né? É isso. Roberto, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria dizer para todo mundo, a Wanda até escreveu que compartilhar esta live é dever de cidadão. A gente presta um, um serviço, querendo ou não, quando a gente faz uma live desse tipo. Então, a gente pede para que todos e todas possam compartilhar. Inclusive, depois que acabar é, a transmissão ao vivo, ela fica disponível. Então, a Ana Paula, que nos acompanhou aqui, deixou perguntas e tal, ela pode pegar desde o começo, né? E outras pessoas também vão assistir durante a semana. Então, fiquem à vontade para compartilhar e para curtir, porque essa interação é importante e nos ajuda aqui. O Roberto está com a gente aqui, já é a segunda roda de conversa que a gente faz com ele, e ele estará também no nosso curso sobre a história do SUS, os desafios, as perspectivas, Que vai ser um curso muito legal junto com a Carminha, que também já esteve aqui, e com a Nayara, que também já esteve aqui. Então, vocês todos conhecem, e vai ser muito legal. Fica a dica aí para que vocês entrem no site do CCV para poder olhar o, os cronogramas, tá? A Paula colocou na nossa caixa de comentários o site do CCV, eu vou colocar aqui na tela também, e ela colocou também o nosso Pix, colocou o número da nossa conta para depósito, e a gente agradece, quem puder, Contribuir com a gente, tá? É... Ana Paula está dizendo aqui também, gratidão, conversa e conteúdo maravilhoso, muito obrigada. A gente é que agradece, Ana Paula, pela sua audiência, por estar acompanhando aqui, tá? E enfim, a gente agradece ao Roberto é, por mais uma vez ter guardado aí um tempinho para estar com a gente. É sempre bom poder te ouvir, é sempre legal receber pessoas do Conselho de Saúde. Conselho de Saúde, que é uma referência para todos nós, né? uma inspiração. Nosso Conselho de Cultura, é, que eu sou um, um dos membros, um dos integrantes eleitos, é, passou por uma reformulação e, e o projeto de lei que foi aprovado no ano passado, ele é muito embasado e inspirado no Conselho de Saúde, né? que é uma experiência legal. exitosa. E, e há mais tempo. Então, e, e nós aprovamos três leis importantes na cidade: né? o Plano de Cultura, o Conselho, o novo Conselho de Cultura, e também o Sistema Municipal de Cultura, que agora é, é a discussão que a gente começa a fazer e vai botar em pé, também à luz da discussão do, do SUS, que, que é uma inspiração para nós também. Então, particularmente, fico muito feliz de receber sempre vocês do Conselho de Saúde aqui, você, a Nayara e, e, e quem mais participa, é sempre um prazer, tá? E é isso, eu vou passar de novo a palavra para você, Roberto, você pode já fazer suas considerações finais e, e, e, mais uma vez, a gente agradece pela sua participação aqui na nossa live de hoje, tá bom? Então, assim, é, primeiro, assim, Espero ter contribuído e ter trazido informações que as pessoas possam usá-la para fazer as suas discussões, etc. Então, isso é a primeira coisa que eu quero dizer. Então, assim. Segundo, agradecer muito a oportunidade, porque assim, eu me considero um ativista da, da saúde. Assim, faz 40 anos que eu estou na Secretaria de Saúde, nunca me furtei a fazer as críticas necessárias, inclusive, com, às vezes, com, com, sendo perseguido pela... Pelos gestores de plantão, alguns mais autoritários, outros menos, mas a minha mulher fala: você gosta disso. Não é que eu gosto, tá certo? É que se me furtar isso, eu me sentiria muito frustrado. Afinal de contas, são 40 anos dedicado a isso e então. É, espero ter contribuído. E por último, dizer, espero não ter feito a propaganda negativa do curso. Era a minha preocupação. Opa, agora não vou mais nesse curso. Mas pelo jeito as pessoas, pelo que eu entendi, gostaram, acho que não fiz propaganda negativa do curso do SUS, não. E espero poder discutir várias dessas questões quando estiver falando do, do curso. E me colocar à disposição do CCVE, é, é, Centro Cultural Esperança Vermelha. Nunca é. consigo falar a sigla correta, porque eu acho que é uma experiência assim, extremamente importante, eu já tive aí mais que duas vezes, acho que umas três ou quatro vezes, sim, e é importante que nós possamos ter esses espaços onde mais livremente a gente possa, pode expressar as nossas opiniões, sem censura, num campo que nos é muito caro, que é o campo da, da esquerda, não tenho a menor dúvida disso, é necessário ser do campo de esquerda hoje, eu diria, é civilizatório, Tá certo? Então, é muito legal estar aí, se sempre que, que me convidarem, estarei à disposição, se eu tiver alguma coisa para falar a respeito do, do tema. E por último, por último mesmo, dizer que a gente está com uma aliança boa, nós do Conselho, do Movimento Popular de Saúde, com a bancada de esquerda do, não só do PT, a bancada de esquerda da Câmara, do PSOL, esse dia eu tive uma live com o Paulo Bufalo, discutindo... É, isso, retorno às aulas, mais ou menos com o tema esse, tá certo? Já tive também lives com, com o Gustavo Peta. Então, assim, me parece que essa aliança do campo da esquerda aqui em Campinas pode ser bastante importante para a gente conseguir avançar em algumas pautas que tá estão muito difíceis. Porque, assim. É, o SUS está sofrendo ataque o tempo inteiro, a educação sofrendo ataque o tempo inteiro, então é, não dá para a gente ficar só no nosso cantinho, no nosso espaço não, quer dizer, fazer uma política de defesa das políticas públicas é, necessita desta aliança, então estou muito confiante na aliança com a bancada de esquerda, e particularmente com a bancada do PT, não tenho muita, muita dúvida. Nesse sentido, dizer que, tem depositado muita esperança na Guida, tem que se mostrado uma, uma guerreira, teve Covid, ficou mais de quase um mês já acometida, e apesar do seu acometimento, está lá na, na, na Câmara brigando, cansada por causa da, do, da síndrome pós-Covid, mas dizer que foi uma bela eleição que nós fizemos, do meu ponto de vista. É isso. Legal. Muito bom. Guida que está acompanhando a nossa roda. Está ah, acompanhando? Está acompanhando. Ela, é que quando como ela é uma das administradoras da nossa fanpage, quando ela comenta, aparece como se estivesse comentando pela página, né? Mas teve um boa noite que a gente colocou aí do, com o perfil do CCV, que foi a Guida que, que mandou. Ela sempre acompanha nossas rodas. Que inclusive a gente mudou as rodas para as terças-feiras, antes era na segunda, né? a gente mudou para terça, para que a Guida possa acompanhar, porque ela tem sessão segunda e, e quarta, Verdade. são dias que ela está ocupada, né? Mas na terça ela pode acompanhar e pode estar presente aqui em alguns momentos também, né? Então, então... deixar claro que ela não me encomendou elogios, são tá <risos> espontâneos, bem espontâneos, e Muito aproveitar bom. que ela está aí, mandar um grande abraço para ela e falar da minha admiração pelo trabalho que ela vem fazendo na, na Câmara. Pouco tempo, mas tem se mostrado... Bem legal interessante. Então, um grande abraço para a Guida. A Guida que tem aí um, um grande futuro aí nas lutas, na Câmara Municipal, e, e a gente está aqui é, sempre desejando para ela que ela se recupere prontamente. Rapidamente. Ela já, já voltou a, a participar de atividade presencial, então é uma batalhadora, com certeza é, logo, logo vai estar tá nativa na e 100% na luta junto com a gente, né? E a luta segue tanto para o Conselho de Saúde quanto para os professores, os educadores que estão fazendo esse debate, que é um debate difícil, né? Difícil, e difícil. a gente sabe que o momento que a gente tá vivendo agora não é fácil aqui na cidade, e a perspectiva é, é difícil. E como quando a, a, os números, né, ocupação de leitos e os números de casos, de mortes, quando aumenta devagar... A gente não tem aquele susto, né? Isso. Eu tive a impressão que teve um momento do ano passado que a gente ficou em casa meio de susto, né? O presidente não orientava, mas a gente tomou um susto, né? E esse susto, se ele não vier, é meio perigoso, porque a gente não tem quem, é, quem orientar. naturalizaram as mortes, isso foi o problema. Tá tudo naturalizar. Mas a gente faz o nosso esforço aqui, dentro das nossas possibilidades, com as nossas forças, a gente faz o nosso esforço de levar informação principalmente porque a gente sabe que o nosso público é um público que multiplica a informação, né? São militantes isso. e que depois vão fazer esse debate com mais pessoas e a informação vai chegar a um número maior de pessoas, com certeza. Então, é isso. Roberto, mais uma vez, a gente agradece a sua participação e sempre prontamente responde aos nossos convites. E a gente... Foi muito boa essa live e a gente aguarda ansiosamente o curso sobre o SUS, e estaremos juntos no, no curso, porque eu vou ajudar também na, na Infra, eu estarei, estarei acompanhando também, tá bom? Tá ah, legal, um abraço a todos. Um abraço, Roberto, até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal, até, até terça-feira, 19 horas. Até mais.